amigos, minhas amigas, olha, estes dias têm sido terríveis, seja por causa da coronavírus, que está ainda, no caso brasileiro, uma paz de expansão, ela na verdade vai atingir os picos, dentro de mais ou menos uns 10 15 dias, e esse vai ser o momento da grande mortalidade, infelizmente, e da imenso sofrimento que as famílias estarão sendo submetidas. Claro que isso tem a responsabilidade das autoridades governamentais, seja da União, seja do Estado, seja dos municípios, quando não se prepararam adequadamente para enfrentar o problema da pandemia. Não criaram estruturas, não fizeram defesas, não prepararam a população, não fizeram uma discussão envolvendo toda a comunidade para que a comunidade tomasse a decisão de que precisaria ficar fazendo resguardo, ficar dentro de casa. E nós estamos, então, agora, indo numa situação que vai se complicar. Nós temos que nos preparar para o imenso sofrimento que vem pela frente. Mas se não fosse isso apenas, como se fosse apenas... Né? mas ah, as relações políticas brasileiras, governamentais, estão se deteriorando a cada dia. Na verdade, começaram a se deteriorar em 2016, quando nós tivemos o golpe aplicado contra o governo da Dilma. Sem crime, fizeram a cassação, colocaram o Temer, que depois veio e já imediatamente conseguiu a aprovação daquela é, medida provisória que estabelece limite de gastos, então, reduziu as despesas obrigatoriamente que iriam ser feitas, e, mas não reduziu a quantidade de dinheiro a transferir para o mercado financeiro. Então, isso gerou realmente aquilo que se poderia dizer uma verdadeira balbúrdia. E, naquela época, o Sérgio Moro ele deu uma entrevista para o Roda Viva, na qual ele disse que o presidente da República não interferia em nada nas questões administrativas do Ministério e nem na Polícia Federal. O que é difícil de entender, porque, na verdade, o presidente da República não é um homem que tenha comportamento de uma boa ética. Então, ele entra em tudo, dá palpite em tudo, agride todo mundo, entra em atrito com todo o povo brasileiro e com países importantes que prestam e que estabelecem relações com o Brasil. Mas o Moro disse que o Jair Bolsonaro não interferia no, no Ministério Público, consequentemente, na Polícia Federal. Mas agora já sai dando tiro dizendo outra coisa. Ou seja, há uma incoerência nos discursos mas eles não estão preocupados com isso, porque para eles coerência não é importante. O importante é eles terem poder, tomarem as decisões e fazerem o que for no melhor entendimento para eles. A Zambelli, a deputada federal, ela disse que o Moro teria dito para ela que o Valeixo, que é, passou a ser o responsável pela Polícia Federal, que ele foi nomeado justamente porque ele tinha ido contra aquilo que o desembargador Favreto tinha feito na libertação do Lula. Como ele não respeitou a decisão do Favreto, então ele ganhou como prêmio o fato de ser o responsável pela Polícia Federal. Presente chamado Toma Lá da Cá, faz para mim um favor, que eu faço o um favor para você. Mas o Moro, além disso, quando ele se despediu do governo, ele fez questão de dizer que ele só fez uma exigência do presidente da República, é que como ele tinha 22 anos de previdência paga como uh, juiz, e consequentemente uma popuda aposentadoria pela frente, ele precisaria que o presidente da república garantisse para sua família o correspondente a isso para que ele pudesse aceitar o cargo de ministro. Vejam que coisa, uma troca. Mais uma troca. Na verdade, é com base nessas coisas que eles se pautam. A outra coisa é agora, mais recentemente, quando Bolsonaro resolveu tirar o valeixo da polícia. É, federal, e aí o Moro se propôs a sair do ministério, mas no diálogo estabelecido com o Bolsonaro, o Bolsonaro disse para ele assim, não, você fica, você permanece, ele disse, não, eu só permanecerei até novembro, se eu tiver a garantia de que o Valeixo permanece até lá, depois você muda, e eu vou ter a possibilidade de ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, que é um acordo que nós temos, quer dizer, então tinha um outro acordo também estabelecido entre Moro e Bolsonaro. São coisas terríveis, são denúncias gravíssimas, que precisam ser apuradas e o Moro tem que ser responsabilizado por isso. Não pode absolutamente, tanto ele como Bolsonaro, ficar imunes depois de terem feito esse tipo de relacionamento estabelecido. O Brasil não pode se submeter a isso. Mas, se Bolsonaro não interferiu na Polícia eh, Federal, Moro interferiu diversas vezes nos inquéritos estabelecidos pela Lava Jato. Quantas vezes ele opinou né, naquilo que estava sendo investigado na Lava Jato? Ele seria o julgador e ele orientou os promotores a fazerem aquilo que, interessava e que lhe daria condições de fazer a condenação do Lula. Ora, ele interferiu quantas vezes quis entre os promotores da Lava Jato. O que aconteceu é que o Bolsonaro acusa Moro de não ter feito as investigações relativas ao Adélio, ao que ele disse que foi a facada, e se dedicou a trabalhar com o tema Marielle. Na verdade, são acusações. São acusações que são feitas contra o próprio ministro que era responsável pela justiça do Brasil. Esse é o governo que nós temos no caso brasileiro, cheio de problemas, de lorotas entre si, uma lavação de roupa suja feita entre si. Muito bem. E Bolsonaro? E o Bolsonaro? Ele não quis investigar as rachadinhas não pediu para investigar sobre as rachadinhas, não pediu para investigar sobre o Queiroz, sabendo que isso tudo poderia terminar, desaguar na família. Claro que ele queria interferir na Polícia Federal para ter a garantia de que os temas relativos à sua família não seriam mexidos. Tanto é que agora ele designou para a Polícia Federal e para o Ministério da Justiça Duas pessoas que têm vínculo com sua família e do relacionamento próximo com seus filhos. Por quê? Porque justamente precisa preservar a família pelo fato de saber que eles estão altamente complicados nos mais diversos temas. Então, fica nítido que o que o Bolsonaro queria, de fato, era o controle sobre a Polícia Federal. O Moro não tolerou, porque tinha compromisso com o Valeixo a respeito do assunto, e não ia, evidentemente, se curvar diante das exigências que estavam sendo feitas pelo presidente da República. São situações terríveis, que merecem uma preocupação geral por parte eh, da população brasileira. Porque é o toma lá, da cá. Hoje, o governo Bolsonaro está preso a quem? Está refém ao Olavo de Carvalho, ao centrão porque ele precisa negociar para garantir sua permanência, porque ele se desmoralizou. As acusações feitas pelo Moro contra o Bolsonaro são muito graves. Isso pode dar, sim, cassação do seu mandato. E ele precisa ter maioria e controle no Congresso Nacional. Então, está fazendo acordo, distribuindo cargos para o Centrão. Então, ele está se fundamentando no Lavo de Carvalho, no Centrão, e naqueles militares, os de pijama e aqueles que estão na ativa, mas que se curvaram aos interesses do Bolsonaro para poder permanecer no governo federal. É uma lástima o que está acontecendo no Brasil. As Forças Armadas precisam compreender que estão sendo vilipendiadas, maltratadas, desrespeitadas pela maneira como o governo Bolsonaro se dá. Significa dizer que Moro merece cadeia por aquilo que ele fez de acordos, pelas denúncias que o Bolsonaro faz contra ele. Mas o Bolsonaro também tem que perder o seu mandato. E tem que perder o seu mandato, predominantemente, por motivos anteriores, que estão vinculados aos seus filhos, por causa dos fake news, porque, na verdade, a eleição foi ganha de uma maneira cheia de problemas. Então, eles têm que ser caçados a chapa inteira. Sair Bolsonaro, sair Mourão, e nós temos quem sabe, uma nova eleição que possa passar pela eleição de presidente da República, de deputados, de senadores, uhum. uma eleição completa, para todos os cargos que deveriam estar disponíveis numa circunstância como essa. O Brasil tem jeito, mas o Brasil precisa se levantar e a sua população tem que reagir a esse descalabro que é feito diariamente contra o interesse público. Até lá, meus amigos, até a próxima.